Oi, gente do meu canal, tudo bom? Estamos aqui para o segundo, perguntas e respostas. O primeiro foi um teste, mas foi tão bom poder conversar com vocês, aquela dinâmica de, sabe, de poder falar com vocês e ter o retorno. Eu gostei tanto que agora, uma vez por mês, estarei aqui respondendo as perguntas selecionadas pela minha equipe fabulosa Yogi Marcos, que de olho bem, querem muito que esse Descomplicando a Moda cresça junto com vocês. E eu conto com vocês para já irem dando o like, deixarem seu comentário, compartilharem e cadê o sininho? Se inscrevam no canal. Ativem esse sininho, recebam sempre em primeira mão as boas novas do Descomplicando a Moda no seu telefone, no seu e-mail, onde você estiver. Eu quero conversar com vocês e vamos lá, e vamos em frente! Luciana B. Mais uma aula maravilhosa. Obrigada, Luciana. Eu me sinto íntima e me sinto sua aluna. Faz um minicurso em São Paulo. Sou uma TT lover. Amei! Adoraria fazer um curso não só em São Paulo, como em qualquer cidade do Brasil, que eu acho o nosso país incrível. A ideia é você junta um grupo mínimo de 10 pessoas, entre em contato com a minha equipe e eu vou aí. A gente discute o tema e a gente faz acontecer. Bora? Vamos lá. Alexandre Celestino. Alexandre, nome do meu filho. Vai ser igual o Silvio Santos. Nome do meu filho número 2. Incrivelmente elegante. Você merece 30 milhões de seguidores no mínimo. Oh. Please, please, please, please, please. Fingers crossed. Túlio Murilo, Murilo, Bezerra, Costa Costa. TT faz sobre a Versace. Tá na lista. É uma das mais pedidas, certamente, a gente vai fazer. Ok, Túlio? Elvis Silva. TT sempre com os melhores conteúdos de moda. Acho a Gucci uma marca incrível. O fundador da Gucci, o seu Gucci, o Gucci. Tem uma história tão interessante. Gostaria de sugerir que você falasse sobre a marca... Prada, especialmente Miúti, a Prada, e sobre a mil mil, Prada, acho que já essa altura do campeonato já rolou. E é bem provável que a gente faça mil mil na sequência. Aliás, no vídeo da Prada, a gente já fala um pouquinho de informação. Da mil, já pensou se fosse ia ser assim: a marca ia ser Laudaris, e aí a outra minha marca é CTT. Olha. Mil, Tia Prada e Mil Mil. Eu sei Lau Lau. <risos> lau, lau nada que meu apelido não é apelido, né? Lau Lau. <risos> Precisamos berrar para os cinco continentes desse planeta. Que a musa da moda só existe uma. TT Laudaris. Uau, Bianca Lourenço. Muito, muito obrigada, Bianca. Um beijo especial para você. A Bianca, é a, a Bianca é a fã mais frenética. Em todos os vídeos ela comenta. Ela é. É? Ela é. Ah, Bianca Bianca Picanço Adorei, faz um vídeo sobre o Virgil Abloh. Como marcas tão novas cresceram tão rápido e já fazem coleções com a Louis Vuitton Boa ideia Bianca, estou muito afim de fazer esse vídeo Especialmente sobre essas novas marcas Off-White, Supreme, Vetements E essa tendência do hoje Esse olhar diferente que o século XXI está imprimindo na moda, boa ideia Valdir Rodrigues TT, bom dia, bom dia sou seu fã incondicional muito obrigada uma dúvida sobre a bolsa de matelacê da Chanel. Você disse que a inspiração para a bolsa veio dos casacos dos funcionários dos estábulos. A que querida Lilian Patti disse que a inspiração veio das almofadas do apartamento de cocô do Rio Hotel Ritz, onde morava. Obrigado por me tirar essa dúvida. Beijos, beijos. Valdir, o negócio é o seguinte, eu podia facilitar, mas eu vou complicar porque nosso querido professor João Braga, professor de História da Moda da FAP, diz que o motivo do matelassé da Chanel feito em losango veio dos vitrais do colégio que ela morou, com as freiras. A gente sabe, como a própria Lilian diz, que a história da Chanel é cheia de falsas verdades, digamos assim. Então, na realidade, pode ser uma dessas três coisas, né? Ou é dos vitrais, do convento que ela morou com as freiras, da escola. Ou é do mundo dos estábulos, do mundo da equitação, justamente do casaco pessoal dos estábulos. Ou é das almofadas. Como a bolsa é de, ela é de 255, ela é de 1955, eu não sei se ela já morava no Hotel Ritz. Seria uma boa pista pra gente investigar. Mas acredito que já morava sim. Já, porque durante a guerra ela tava lá. Então, não sei. Gostaria muito de saber. Quem sabe a gente envia uma carta pra Maison Chanel. João Pedro de Abreu. Ah, lá vou eu de Silvio Santos de novo. Nome do meu filho número um. Só tem dois. João Pedro de Abreu. Te amo, você tem Instagram. Gente, segue meu Instagram. É arroba, arroba, mtlaudares. Só procurar, ttlaudares. Laudares. Siga-me no Instagram. Então, João Pedro, você tá pedindo... Onde tem curso de moda no Brasil? Bom... Depende, tem São Paulo, tem João Pessoa, eu vi que você mora em Cajazeiras, na Paraíba, tem curso de moda no SENAC do João Pessoa, muito bom, tem curso no Ceará, tem cursos no Rio. Uh, quais as chances de uma bolsa de estudos? Depende de onde, então eu começaria pesquisando no SENAC, no Senai CETIC também, em, no estado do Rio tem, eu pesquisaria por aí, tá? E quanto a Ira Cajazeiras, seria um grande prazer só organizar e entrar em contato com a minha equipe. Eu acredito, são 10 pessoas, né? A partir de 10 pessoas a gente já monta um curso para vocês. Oi, Tetê, Te assisto tanto que me sinto íntimo. Fala sobre os sete estilos universais. Família Gali 40. TT sou de Brasília. Gostaria tanto de te encontrar. Oh, quem sabe um dia a gente se encontra mesmo por aqui, né? Vamos ver. Falar sobre os sete estilos universais. Mesmo. Eu quero mais gente dando opinião. Você tem certeza? Enquanto isso, Amanda, eu ia amar entrevistar a Gisele. Gente, você que tá aí Assistindo a gente deve ter visto o Larry, né? Meu querido Larry. Quais são seus autores portugueses favoritos? Camilo Castelo Branco. Ah, eu gosto de Gil Vicente também. Ah, eu não falei seu nome. Luiz Fernando. Willy Neiva. Tete adora o seu canal. Moro também em Brasília. Gente, que show! Muita gente Brasília. Por favor, faça um vídeo... Falando quais grifes ainda continuam na mesma família desde sua fundação, por favor. É uma boa ideia, mas eu não sei quais grifes ainda continuam na mesma família. Prada, Stella McCartney, mas também começou com ela. Louboutin começou com, com o próprio Louboutin, continua sendo dele, ele não vendeu. Hermès tem uma participação da família. Pierre Cardin continua sendo do Pierre Cardin porque ele ainda é vivo. Armani continua sendo do Armani porque ele ainda é vivo e provavelmente vai continuar na família porque ele diz que a sobrinha Roberta é que é a herdeira dele. Versace não mais porque foi vendida. Valentino foi vendido, eu não sei se ele ainda tem, deve ter né gente, alguma participação, alguma cota. Aí de sapato Ferragamo continua na família. Uh, Giuseppe Cianotti, porque também não morreu, continua. Sergio Rossi, continua. Fratelli Rossetti, continua. Missoni, continua na família. Dolce Gabbana, continua, porque também Domenico Dolce e Stefano Gabbana estão aí vivos. Uh, gente, acho que foi um bom número, né? Para a gente começar. A Zara continua, mas aí é, vocês não vão considerar grife de luxo. Mas é o homem mais rico da moda, o dono da Zara. Ó, pra quem fala assim que só vale o que é luxo, vocês estão enganados. Não confundam. O homem mais rico da moda é o dono da Zara. T.T. Sou designer de estampas. Nathan Roger. Oh, que legal! E possui um pequeno estúdio. O, sabe o que seria legal você falar sobre a estamparia na moda? A estamparia na moda rende muito, Natan. É, é um assunto muito interessante porque em todas as décadas nós tivemos momentos de estampa com, com, com designers bem interessantes com, também com bordados. Estampa é um assunto bem bacana, assim, bem complexo. Eu tive uma aluna que é. A, ela trabalha com estamparia também, também tem um estúdio. Bacana. TT e Lilian Pat precisam fazer uma collab. Uhul, bora! Inclusive um vídeo seria pouco. Luiz! Luiz, adorei a ideia! Manda isso para Lilian também. Eu e Lilian, juntas! Ia ser uma boa! Felipe Martins de Andrade da Silva. Oi, você poderia recomendar alguns livros de história da moda, principalmente no século XX? Tá, vamos lá. Principalmente no século XX. Ó, oh, chegou coisa aí, notícia. Eu comprei recentemente. Olha, se você quer uma coisinha simples, esse livro é bem completo, chama Décadas da Moda. Partindo da, da coisa mais uh, fácil de acesso. Ah, esse aqui que eu comprei recentemente. Chama Fashion Now. Esse aqui traz uma moda mais contemporânea. Você gosta mais de imagem, né? Vocês acham que é mais imagem? Que ele tá afim? O que vocês acham, rapaz? É texto? texto? história ah era um negócio do estava marcado aqui Pierre Cardin e eu ainda falei que ele gente Pierre Cardin é tudo ele tem até um museu ele gosta de ar nouveau Pierre Cardin é muito sensacional e apesar de futurista, o, a coleção maior dele é de Art Nouveau. Doido, né? Esse aqui é muito bom, do século 20. Lembrando sempre. Ai, Tete, olhei na livraria, não achei. Eu uso muito comprar em sebos. Qual sebo? Estante virtual. Três livros, tá bom. E tem aquele enorme moda. Quer que eu mostre? tá é bom né fala aí ó sempre. sempre as pessoas gostam quanta gente pede imagem né eu queria que vocês entendessem que imagem nem sempre é facílimo de achar viu a gente pesquisa aqui nos livros sempre para trazer imagens para vocês imagens que nós temos aqui na minha biblioteca para não pegar nada do Google tá então acho que foi boa a resposta não foi Felipe quatro livros Dani Arruda Oi t Tenho uma dúvida de muito tempo é mais uma ignorância eu acho por não conhecer Paris mas vou me arriscar para fazer parte do sindicato da alta costura um dos requisitos é ter um endereço no triângulo de ouro que é formado pelas avenidas montaigne Georges sangue e champs élysées a chanel faz parte da alta costura e até onde eu sei ela abriu sua loja na Rue Cambon e o endereço é o mesmo até hoje como chanel poderia estar na alta costura fora desse requisito obrigado olha dani de cara eu acho que sua dúvida não tem nada a ver com conhecer ou não Paris, porque eu conheço muita gente que conhece Paris e nem fala desse desse triângulo de ouro que você tá falando, não sabe que a Chanel fica na Rue Cambon, a menos tem ido lá e assim tão rápido. Acho que não, mesmo porque a Hermès, que também faz parte, fica no Faubourg Saint-Honoré Uh, e essas ruas não foram, desde o início, as ruas consideradas tranchant pela, tipo top top, pela alta costura, tá? Então acredito que, e eu nunca ouvi falar disso, e quando o sindicato abre, as, em 1800 e muitas bolinhas quase no final, é, acho que em 1888 não tem desse é, quase 1900 ah, as principais mesons ficavam na Rue de la Paix. e aí se eles tivessem de escolher eu acho que eles iam escolher uma coisa meio assim pela tradição, sabe eu acho que não entra muito não, mas fica aí minha resposta, Dani Arruda tem nada a ver com conhecer ou não Paris Girlene Santos TT faz um vídeo sobre como a alta costura Influencia A moda nas ruas Ou seja Saindo da alta costura e invadindo as lojas de departamento Quais as lojas de departamento São mais antenadas Com o que a alta costura propõe Beijos Você é maravilhosa Obrigada Girlene Então Eu não acho que você tem de pensar numa pirâmide, tá? Num triângulo. Sendo que o topo desse triângulo é a alta costura. Se nós dividirmos esse triângulo em quatro partes, o meio e a base... A gente vai estar falando a base base, a gente vai estar falando das lojas de departamento mais populares. Acima um pouco a gente tem umas lojas de departamento um pouco menos populares que atingem a classe média, a classe média alta e a classe baixa, tá? Porque afinal de contas todo mundo vai na Renner, todo mundo vai na C&A, vai na Riachuelo, vai na Forever 21. É besteira dizer que não vai, vai. Para alta costura chegar aqui, embaixo, o meio precisa testar essa tendência pra mostrar que deu certo, ok? Porque se desce uma, primeiro que é muito investimento, você faz uma coisa muito requintada, que custa muito caro, na alta costura. E aí, você não vai pegar esse topo, essa exclusividade, e já distribuir nas ruas. Você tem um meio, que primeiro você vai para uma rua mais chique, para uma... Lembra que eu falo de produção? Então, você vai produzir de forma industrial, menor, mas é de forma industrial. Até aquilo deu certo, esgotou, todo mundo usou bastante. Aí eu passo para a loja de departamento. Para ter uma produção em série maior ainda. Foi claro? Então, dificilmente eu saio desse... Porque eu, a gente está falando de extremos. Eu saio de um extremo ao outro direto. Seria uma verticalização assim... Perigosíssima. Porque ia perder muito dinheiro. Ia deixar de ganhar no meio. Ok? T.T. Tenho 15 anos... Comecei a querer se dar moda esses dias. Que bacana! Eu comecei mais ou menos na sua idade também, com 13. Muito legal! Antes era só aquela coisa de sonho mesmo. Será que você pode fazer uma série de introdução ou imersão à moda para dar umas dicas? Não sei nem onde começar. Risos. Nath, começa de... Onde te interessa? Você se sente atraída por, pelo quê? Eu tive muita dúvida quando eu quis começar aqui o canal. Por onde eu vou começar tanta coisa legal? Eu comecei, e uma coisa, por aquilo que eu gostava. Eu achava que sete características de luxo era um tema interessante, fiz, em seguida falei de sapatos, que eu sou apaixonada por sapatos. Resolvi falar de Louboutin porque muita gente, né, critica Louboutin. E aí eu achei interessante porque eu gosto. Depois, em seguida, eu pensei no Dior e na Chanel. E aí eu fui. Na real, eu também vou assim, bastante. Às vezes eu vou por afinidade. Às vezes eu noto que por não conhecer alguma coisa justamente aquele designer ou aquela casa pode ser um tema interessante para eu conhecer. E aí eu vou pesquisando mais a fundo. Bom, acho que essa é a dica que eu tenho para dar para você. Espero que, que te ajude. assiste os meus vídeos. Também vai, né? te ajudando um pouquinho com algumas dicas. Eu começaria por aí. Beatriz Hernandes faz um tour pelas suas prateleiras de livros por favor, o William Santos falou que seria o máximo, o Magno Costa também apoiou e o Roberto Nascimento também, concordo. Tá bom, vamos, equipe, já anota aí, a gente faz esse vídeo. Como você chegou ao YouTube? Que sorte a é minha te encontrar. Um abração e obrigada pela atenção. Suzana Pires. Ah, eu cheguei aqui no YouTube com a cara e com a coragem, hein? Eu conheci o Iog e o Marcos, que são da minha equipe E falei com eles, ah, eu sou professora, eu curto isso E eles embarcaram nessa história e acharam que eu tinha uma certa paixão naquilo que eu pesquiso E compartilharam, e a gente começou Nunca, nunca resolvi assim, ah não, vamos contratar uma agência especial Não, foi bem espontâneo e essa decisão que a gente teve de conversar com vocês também é espontânea. Porque é uma coisa que eu acho que o YouTube dá de oportunidade. É essa autenticidade. É você poder ser autêntico se você quiser. E é o que a gente faz aqui. Que bom que você gosta. Fico feliz. Thales Menezes faz um vídeo sobre o tubinho preto de Chanel. Bom, ideia. é. Acho que é 29 o tubinho preto. 1929, aí dá assunto porque tem aquela famosa briguinha com o Givenchy, kkk Dani Arruda colocou, tem razão Dani Daniela Araújo, Tete eu sou apaixonada em seus vídeos você é maravilhosa, você é cultura, nunca deixe de gravar essas histórias incríveis e compartilhar conosco, um beijo Obrigada, Daniele, nunca deixe de compartilhar com seus amigos para a gente fazer esse canal crescer e conquistar o mundo da moda. Tchau, Tchau. Daniel Pereira, Tete, você é tão elegante e fina, um dia eu quero ser como você. Sonho um dia ser estilista. Please me responde. Ué, se você sonha, você pode, né? Não é um pesadelo. Obrigada, Daniel. Adorei. Mas eu não sou tão elegante assim, fina assim, nada. Coisa. Também sei ser palhaça. Também sei ser gaiata. Não sei? Sei. sei. Oh. Patrick Tsani, TT, please. Vai ter ou já tem vídeo falando sobre Versace? Vai ter. Falando de Gianni Versace, da Casa Versace, de Donatella Versace. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero encontrar com vocês mais vezes aqui no Descomplicando a Moda. Eu descomplico, você descomplica, a gente descomplica juntos. Deixa aquele like, escreve aqui seu comentário, eu vou ler. Um beijo.